Fala pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu falei um pouco como ganhar dinheiro através da internet usando apenas o YouTube, né? Mas eu vou deixar um pouco mais claro isso para vocês hoje, explicando como funciona para quem não conhece ainda. Muita gente ainda não conhece, mas existe um mercado chamado mercado de afiliados. Esse mercado funciona basicamente da seguinte maneira: tem pessoas que indicam cursos e produtos para outras pessoas. Quando essa terceira pessoa compra o produto, você ganha comissão em cima da venda. E você tem diversas maneiras de fazer isso Indicando o produto ou o curso para um amigo ou um conhecido seu Pagando para divulgar no Facebook, no Instagram, no Google Gravando vídeos no YouTube e atingindo milhares de pessoas Estratégias é o que não faltam para fazer isso Sejam elas pagas ou gratuitas Tem, tem gente que prefere trabalhar da maneira gratuita e tem gente que prefere trabalhar da maneira paga eu, Fernando, comecei nesse mercado através da maneira paga pagando para anunciar no Facebook, no Google e assim atingir as pessoas e vender para elas só que depois de conhecer o curso YouTube Money do Alex Guga eu acabei migrando mais mesmo para a parte gratuita onde eu não pago nada para anunciar que eu anuncio através do YouTube, né? e para você que quer saber mais como funciona o curso YouTube Money, para você também conseguir trabalhar da maneira gratuita sem ter que pagar nada eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição tanto do curso dele gratuito, quanto do curso dele pago o curso dele gratuito vai te dar uma introdução para você fazer as primeiras vendas no YouTube sem precisar investir nada no curso você vai aprender várias estratégias de como ranquear o seu vídeo e atingir o máximo número de pessoas para você conseguir vender cada vez mais mas voltando ao que interessa eu vou te explicar como que funciona hoje tem duas plataformas mais conhecidas que são a Hotmart e a Monetize a Hotmart só trabalha com produtos digitais enquanto a Monetize, ela tem produtos digitais e também produtos físicos e você pode escolher se afiliar a qualquer um deles O que seria se afiliar a um produto? Por exemplo, lá na Hotmart tem um curso de como adestrar cães e eu tenho um amigo que tem um cão dele lá que ele dá tá muito trabalho e tudo mais e eu acho que esse curso vai ser interessante para o meu amigo e vai ajudar ele então eu vou lá na Hotmart e me afilio a esse produto de como adestrar cães eu vou receber um link que vai ter um código que é somente meu que é como se fosse nosso CPF e aí eu vou catar esse link e vou indicar para esse meu amigo que tem um problema com o cão dele se esse meu amigo entrar nesse link e fazer a inscrição nesse curso de Como Adestar Cães eu vou ganhar uma comissão em cima desse, desse curso por ter indicado ele o tanto que eu vou ganhar fazendo a indicação do curso varia muito de curso para curso mas todos eles já têm a porcentagem estabelecida por exemplo, se um curso está com a porcentagem estabelecida em 50% e ele custa 200 reais, se eu fizer a venda dele, eu vou ganhar 100 reais de comissão e por aí vai, tem diversos produtos para tudo que você imagina, tanto físico quanto digital seja ele para aprender inglês, como emagrecer, remédio para fazer aumentar a sua barba, tirar a calvície e por aí vai, tem tudo que você imagina, a opção é o que não falta e hoje em dia as pessoas compram muito pela internet e esse é um mercado muito promissor mas também não ache que é um mercado fácil, que você vai entrar lá, vai se afiliar a 10 produtos e vai ficar rico durante o dia. Tem que trabalhar bastante como qualquer outro lugar, ter estratégias, se especializar fazendo um cursos para você aprender cada vez mais as estratégias, porque elas são milhares, você não tem noção de quantas estratégias tem. Então tem que realmente se preparar para esse mercado para conseguir al alcançar os seus objetivos. E se você for trabalhar através do YouTube e tem vergonha de aparecer... Não se preocupe, porque tem várias maneiras de você gravar vídeos sem aparecer, sem aparecer sua voz até, se você tiver muita vergonha. E no curso YouTube Money, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ele ensina tudo, tudo, tudo, passo a passo que você deve fazer para gravar vídeos, aparecendo ou não, e como rankear esses vídeos. Então vale a pena dar uma conferida lá, tá certo? E se você tiver alguma dúvida de como funciona esse mercado, quiser me perguntar, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder também deixe seu like também e compartilhe com seus amigos esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas e cada vez mais as pessoas poderem trabalhar através da internet através do conforto de sua casa eu espero ter ajudado vocês pessoal e até a próxima viu, tchau tchau!